E mais à obra deste programa, o que nós vamos fazer será uma consola rústica. Rústica? Aquela assim mesmo mesmo antiga, assim como se fôssemos buscar a, ao solto do, do avô é, ou da avó? Exatamente, eu estava à espera dessa sua reação. <risos> e como tal, eu fui ao Le Merlin e descobri que eles vendem lá este género de peças brutas e que é exatamente o que eu pretendo. Há até ter aqueles veios da madeira, o que é exatamente perfeito para aqui, para este projeto. Além disso, a minha ideia é ter a consola de frente, com estes pés, que eu fui buscar ao Le Roi Merlin também, que é aquele ar rústico, clássico. No entanto, eu quero que a consola fique fixa, não é, mas que só tenha pés à frente e quero encostar la à parede, não é? Por isso acho que temos, tivemos que arranjar aqui uma solução com estes portos ocultos também encontrei lá no Le Roi Merlin. Agora, resta saber, de facto, com esta prancha, o que é que podemos fazer a nível de dimensões? Vamos alinhar à frente, fica assim Não, e atrás... que fica assim, sim, fica tem que ficar assim. com esse aspecto. Pronto. Então, e a largura dela? Epá, eu, eu já tomei a liberdade de marcá-la com 25. Então você lê meus pensamentos, era nisso. É. É. <risos> uh, com um bom tico-tico e uma boa lâmina para cortar madeira, o okay. que é que nós vamos fazer? Vamos cortar a medida que tu, do, que tu projetaste. Que é o, o está está assim. tá bom Acho que está ótimo. O primeiro passo já está feito, vamos ao segundo passo que é a fixação dos pés. Okay. Onde é que tu queres os pés? Portanto, mais ou menos a 3 cm aqui da, da, da, aqui da esquina. Um 3 cm, né? Exatamente, 3 cm. Até porque por baixo vão ter os elementos decorativos e não pode ficar os pés mais no meio. Pronto. Estes pés já trazem um varão roscado de 8mm, o que nós vamos fazer, Existem os esportes para fixar isto, a gente fixar e tudo mais, mas como isto é só fazer um apoiozinho, um ato decorativo, o que nós vamos fazer? Com uma broca de 7mm, que é mais fina que o varão roscado que é de 8, é só fazer o furo e depois é buscar. Vamos a isso? mãos à obra! Carlos, o meu aqui está top. E Oi, então o meu está 5 estrelas. Aí <risos> é? E agora o que é que fazemos? Bem, agora par, é, é muito simples. Já estão os pés uh, colocados. O que vamos fazer é rodar isto, okay. encostar à parede e com o esquadro. Pôr certinho é e mesmo. meter as ferragens na parede. Muito bem, você só me ensina coisas. <risos> isto é que é muito importante. Para, para verificar se uh, a para, partilha está. A Esquadrinha né? Muito bem. A seguir, vamos às ferragens. Já fizemos uh, as medições, exatamente no onde vão ficar uh, as ferragens. Vamos usar uma aprofesadora com uma broca e esta ferragem que é o que vai entrar dentro da madeira e o resto com uma bucha à parede. Ó oh Carlos, e agora como é que transferimos estes 3 para a parede para que isto fique perfeito? Simples. Nós já, quando tivemos ali a nivelar a parteleira, nós fizemos com a esquadriazinha e marcamos o fundo e as laterais. Neste caso, já fomos aqui 20 por 3. É chegar lá nas marcações que já não fizemos, 20 por 3 também. tá está feito! Agora um cafezinho, né? Não, não! Agora é envernizar. É